Pelas regras de hoje, uma pessoa física pode doar recursos financeiros para as campanhas no valor de até 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição. Além disso, também pode doar serviços gratuitos e também a sessão temporária de bens móveis ou imóveis, lembrando que tudo deve ser avaliado ao valor de mercado e o limite para essas doações é de até R$ 40 mil reais por sedente. Vamos observar se haverá alguma modificação para as eleições 2020.